E aí, pessoal, beleza? Aqui é Fernando Braseiro. E hoje vou tentar, vou tentar fazer uma, uma introdução aqui do game que aparece milhões de vezes nas minhas propagandas dos jogos que eu jogo. Então, vou tentar jogar Mythic Heroes, baseado em vários personagens mitológicos e tudo mais. Então, vamos ver. Bem-vindo ao reino Ascensão. Eu sou Hecate, o, o espírito astrolábio. Estrolábio, conheço o capitão do Santuário de Luz, Baldur o estilo é bacana, saudações o Baldur de Asgard, Lúcifer começou uma rebelião e precisamos da sua ajuda, show mano, esta é a árvore do infinito, seu vórtice se leva os continentes deste reino, quando você estiver pronto, basta seguir em frente, <coughs> peteleco na árvore, Vamos em lutar, eu só tenho um bonequinho nível 1 Aqui é tudo tutorial né? Então vamos fazer o que eles mandam Prólogo 1 tá, Vamos ver Este é o escudeiro da luz Uma sentinela do santuário Precisamos trazê-lo de volta ao nosso controle Tá, beleza Como eu faço? Vou em lutar Eu é só selecionei a luta, deixei ele. Ó, terminei de acumular energia. Toque no meu ícone para usar o meu último. Ah, usei o um especialzinho dele, beleza. O meu especialzinho do meu bonequinho tava quase carregando. Show de bola. Vitória, o Baldur o ali. Ó, oh, Musa, a deusa da música. Beleza, toque em para para pra volta. Beleza, ganhei. A Musa, obrigado por me salvar. Eu sou Musa, deus da música. Eu posso curar e fortalecer nossos aliados. Ah, é de suporte, beleza. Leve-me com vocês à próxima luta. Mas ao próximo nível. Eu clico nela para selecionar. Meu ultimato é mais eficaz no centro. Então, então eu tente arrastar a posição. Beleza. Eu arrasto lá no campo. Ah, show de bola. Vamos lutar, tem um papagaio e um arqueiro. Vamos ver o ultimato, o ultimato dela tá ok? Só que para ativar automaticamente os ultimatos, vamos um, ver. Então, não precisa nem trabalhar, deixa a manica fazer tudo para mim. O ultimato o ataque máximo do meu cavaleirinho funcionou. Embaldura ia fazer, mas não precisou. <coughs> Bom, liberamos mais alguém. Hadur, príncipe de Asgard, SR, deve ser alguma classificação, tipo, normal, básico, alguma coisa assim. Ele tem uma bestinha. É, é você mesmo, querido irmão? Estou muito feliz por saber que está vivo. Beleza, esse aí é de Asgard, irmão de Baldur. Foi trazido de volta à vida pelo astrolábio da verdade, defender o Santuário da Luz. Fiquei arrasado depois de machucá-lo. se aproveitou da minha culpa e fez de mim um Vilarca. Pode me perdoar, irmão? É claro, H Hador, nunca poderá culpá-lo. Pelo que aconteceu, vamos nos unir mais uma vez. <coughs> Invocador, esse é o meu irmão gêmeo, Hador. Ah, Invocador sou eu. Eu descobri a escuridão, mas dê a ele uma oportunidade de se juntar à nossa luta. Hador é um mateador de elite que se destaca em ataques à distância. Evolua-o para liberar todo o seu potencial. Deixe a batalha ir para a prévia do herói. Bora. Tá, vamos voltar aqui na aba Heróis você pode ver os heróis que invocou seus atributos show de bola tô aqui para ver os atributos de Rador. Subir de nível, tá, ele tá mandando eu subir mas nem, nem queria tá, já subiu, eu posso subir mais só que eu não estou sabendo o que, que eu preciso para subir nível ah, tá ali, agora tá 3.500 XP Eu não sei se eu gasto algum ourinho, alguma coisa Campanha Vamos lá, vamos obedecer Como né? falei, a hora do tutorial hora que a gente obedece a manica. <coughs> Selecione Hadur nessa batalha Beleza, ninguém escapará da minha besta Mistial 10, Mistial 10 legal tá, tá no automático, eu tenho que botar Toque para aumentar a velocidade. Ah, dá para aumentar a velocidade de combate ainda. Nem áudio do WhatsApp. <risos> As lotinhas são bem legal. Quantos heróis será que eu posso acumular? Ganhei um monte de item. Encontramos um artefato e runas nos espólios. Beleza, vamos descobrir o que, é que serve esse raio esses bagulho. Vamos voltar aqui, acho que a gente vai voltar para o menu, Heróis. Radura, nosso principal atacante. equipe -o com o um artefato para fortalecê-lo. Ele é nosso principal atacante, Eu não sabia dessa. Equipamento. Parece hum. é o círculo de transmutação do Fullmetal Alchemist. Ó, a Edge pode bloquear uma grande quantidade de dano. Sudar Sudarshana Chakra. Beleza Cada herói pode equipar até 3 runas em suas direções correspondentes Ah, ela tem isso ainda Ah, ela aponta para o bagulete de fogo Runa de fogo Equipe rápida No the... espalhão você encontra o atalho para dos artefatos para Ah, tá, entendi Como eu tinha disponível todas as pontas Ele já equipou tudo de uma vez só, só. Agora o Haldur tá... tá poderoso Vamos mais uma campanha pra ver como é que a gente faz Vamos lutar Vamos lutar, agora tem, tem uma galerinha aí Ah não, tem que deixar, deixar azulzinho Já sei três ultimatas de uma vez só Morreu meu, meu cavaleirinho não, o bonequinho morreu, e agora o que eu faço? Temos uma nova heroína, Hipólita. Opa, Hipólita é a filha do deus da Guerra de Hipólita é a mãe da Mulher Maravilha. Esse aqui, pessoal, é o Mythical Heroes. Mythical Heroes. Então, vamos ver aqui, pelo menos ele de gracinha, né? <risos> vamos ver como é que eu faço pra... Lutar, meu bonequinho morreu, sei que eu preciso ressuscitar ele seleciona Hipólita, beleza Meu bonequinho tá Vivo Ah, eu posso mudar a formação Pelo que eu vi, ó Tem três atrás e na frente tá. Arraste o herói horizontalmente para mudar a formação ofensiva para defensiva, tá? De bola. Então a Hipólita, ela, ela é ofensiva? tá então, melhor ter três atacantes que no futebol tem quem quer com. <risos> tem quem quer o bagulho com. Com três atacantes, tem quem quer com mais zagueiros. Aí, tudo duas vezes. Nossa, rapaz. O pessoal é violento. Dessa vez acho que não vai morrer ninguém. Dos meus, não. Ai, <risos> ai. Ah, yeah. Oh, show de bola, <risos> bom que como são muitos atacantes ao mesmo tempo, eu também não às vezes me perco na hora de controlar, ó oh, aí tem card boss, nível 11 ah, Vamos lutar, deixa eu. estamos no templo da luz pura, se conseguirmos capturá-lo recuperaremos o santuário Lucifer, viemos expulsá-lo do ser o oh, Lucifer rapaz, tá doido? Me expulsar, sou Lucifer, filho do alvorecer e mais poderoso dos serafins. Meu trono permanecerá no monte, mais Pai, bebia? Ah, toma bem. Você enlouqueceu, Lucifer? Seu traidor, você só conseguirá isso por cima do meu cadáver. Que diálogo merda. <risos> que ideia, pessoalzinho do Fresh. Esse Lucifer meio roubado de Amatum. <coughs> É, o Lucifer tem muita vida. Vai levar todo mundo. Vai, Baldur, mata ele. Não, não é possível. Eu não posso acabar aqui. Ah, moleque. Tomou um ruim do Baldur, né? Baldur, Será que é aquele cara? Um cristal se materializou no peito de Lúcifer. Vai dar ruim? O que é isso? Espera, isso tem um cristal sombrio. Se disse cristal sombrio... Que desencadeou a guerra antiga? receio que sim, que agora está absorvendo a energia maléfica de Lúcifer. Precisamos destruir esse artefato maligno imediatamente. Então quebra. Ah, eu que tenho que quebrar. Eu achei que eram os bonequinhos, eu que tenho que dar uma petelectos. Ufa, que sorte, descobrir tão cedo. Estamos seguros agora? Não diria isso. Existem nove cristais sombrios. Este é apenas o cristal da arrogância. Se um deles está nos reinos, os outros estarão em algum lugar por aí. Também, tá, cada um dos cristais tem vontade própria, indo atrás de hospedeiros apropriados e os fortalecendo Enquanto isso, os cristais estimulam seus desejos sombrios para subjugar a razão do hospedeiro Este cristal ainda não foi ativado completamente Quando o cristal sombrio absorver energia suficiente, seu hospedeiro será destruído Criando um portal para o deus do vazio Devemos encontrar o resto desses cristais e destruí-los logo Espere, lembre-se, os cristais sombrios sempre encontrarão hospedeiros mais fortes Ainda não estamos prontos para lutar contra eles, precisamos reconstruir o santuário de invocação para que possamos invocar mais heróis Beleza então né, vamos lá Recompensa uns diamantezinho, nível de invocador 2 Ótimo trabalho invocador Repelimos temporariamente a escuridão E retomamos o controle do santuário, legal, hora de reconstruir o reino Beleza, Vamos voltar para o menu o Astrolab, ali com, com o mercadinho e o Diário, ainda estão fechados, ainda estão na fase de tutorial. Ai <cười> ah, que legal! O Santuário da Invocação foi reconstruído, podemos invocar novos heróis agora. Beleza, Creusa. Vamos conhecer os novos heróis. A gente dá um peteleco e demora um pouquinho, tá vir, né? Mas tudo bem. Invoque todos os heróis. Como é que é? 10% de desconto, sai pra lá, rapaz. Fazer pagar coisas bonitas, animação. Essa aí é a Astrolábio, nossa guia espiritual no jogo. Ah que legal a animação! Ali, rapaz, SSR Zeus, o rei dos deuses do Olimpo. Ah, moleque, isso aí é ralado. Não creio. Conseguimos invocar Zeus, o rei dos deuses gregos. Quem me invocou? Zeus, precisamos da sua ajuda. Descobrimos um cristal sombrio. Tudo faz sentido agora. A Grécia tem sido atacada por demônios. Respeitei desde princípio. Nós casamos depressa até o continente negro. O meu relâmpago julgará a todos. Deus tem cara de roubado, né? Tem cara de ser roubadão. Vamos <coughs> lá na campanha. A árvore me leva para tudo, em todo lugar do universo, né? Olimpo. Bora Monte Olimpo. Casa dos Zeus, um intruso, ataquem! As Amazonas vai, vai, vão atacar as Zeus, elas estão sendo controladas por alguém. Bom, vamos cagar as Amazonas a pau e ver até onde a gente consegue avançar. Não chama Zeus? Oh, Zeus é um herói de DPS, dando por segundo mágico, e funciona melhor quando posicionado na retaguarda. Ah, tá, vamos tirar, então vamos tirar o, o básico e vamos botar o Zeus né? Vamos lá, vamos confiar em Zeus. Vamos Hipólita, Zeus, Baldur, Haldur e a Musa. Nossa, as Amazonas são furiosas, elas derrotaram dois bonequinhos. Acordem, seus idiotas. Que outros erros, recebemos suas ordens. Ah, viu, deve ter alguém mentindo, impostor. Deve ser o Loki, sempre o Loki. Bem coisinho de Loki. Seguimos uma engrenagem do tempo, com ela podemos acelerar o Astrolábio. Oh, agora vai, ó. Astrolábio. Reúne energia da partir do movimento das estrelas, pode nos fornecer recursos. Beleza. Engrenagem. Toque para girar com engrenagem do tempo. Oh, após um giro, ponteira ponteiro acende o espaço que parou. Você vai parar em recompensas ou carga de habilidades. Eu tenho... Veio um relâmpago. Ah, você poderá tocar novamente? Tá, quando tudo estiver aceso, eu posso tocar novamente. Ah, agora eu, agora o eu de baixo é tipo uma roleta russa? Vem um pingente. Todas as recompensas foram armazenadas na pele do tesouro. Toque para coletá Beleza. Eu tenho que aprender. Acho que é nessa tela aqui que eu tenho um código para recuperar. Vamos ver se. Eu consigo um código de janeiro. Só o seu lábio gira automaticamente, mesmo quando estiver offline. Colete suas recompensas para as vezes que você entrar no jogo. Opa, oh, beleza. Vamos acelerar o astrolábio sem rotações. Nossa, já pegou 100 giradas, credo Nossa senhora, tá recompensa Foi? Eu acho que eu não consigo botar códigos nem nada agora Eu achei na internet um código Pra ver que eu ganhava uns GIFT, não sei o que, mas não sei que eu coloco <risos> Vou ter que primeiro aprender de que eu acho o bagulho do código, vamos ver. Energia do núcleo. Então vamos tentar aproveitar, beleza, vamos girar mais coisa? Nossa. Tem mais bônus. Não sei lá que esse pergaminho de ouro. Também não entendi. Vamos fechar aqui. Reino, beleza. Quando é que esse cara vai parar de mandar e-mail? Hora de invocar 10 heróis de uma vez. Espera aí. Tá, vamos invocar. Ai, para de mandar e-mail, rapaz. Eu quero ver o que eu consigo fazer essas coisas. Tá, nossa amiguinha Astrolábio. os desenhos são muito massa Isso não dá pra falar é Oh merlin mágico merlin mago lendário beleza a a a Atena oh essa Atena tá massa essa da e o Kiona deusa da divi a divindade da neve que legal né? tem árvore japonesa né temos o espírito da árvore Soldado morto-vivo, morcego demoníaco, o golem, espírito da árvore de novo o, Mais um Haldur e mais um golem Beleza e Um 10 Loki numa uma vez só Não sei se, se, tem, se tem alguma função de vender, alguma coisa assim para ganhar mais, sei lá Ai meu Deus, me, me obedece em jogo, não é eu que é para te obedecer Ó, o Haldur Oh, Use de geralmente para ascensão e para o Ah, interessante. Então eu vou usar as cartinhas que eu tenho duplicado para... Acendê-lo. Oh, oh. Que nem, que nem um, um isqueiro. Vamos acender ele. Beleza. Vamos voltar. A gente tem mais outros, né? Que dá para acender, né? Ele não quer deixar? deixa na mãe. Então, ah, tá. Vamos lá. Vamos seguir o jogo. Faz fluir. Login do novato. Uhum. Então tá. Eu quero ganhar coisas. Quero ganhar coisas. Login de 7 dias. Ganhei. Olha o Lucifer. Mas o Lucifer a gente derrotou agora há pouco. Iduna. E Iduna e eu não sei de que mitologia é. Posso alugar 7 dias? Eu ganho o Lucifer. Beleza. Tá meio demoradinho. Ótimo trabalho. Vamos decidir seu apelido. Decide seu apelido. Meu apelido vai ser Braseiro. Tal qual o canal, né? Poxa vida. Ah, esse é o nome. Acho que esse era o nome. Ah, tá. Ela descobriu no oráculo que esse era o meu nome. Confira seu diário se não souber o que fazer em seguida. Beleza. Vamos olhar o que nós temos que fazer em seguida para tentar que a gente pode ganhar, Ora as bolas oh, tem bastante coisa coletar, coletar essas pecinhas de quebra-cabeça não sei qual é a moral, mas vamos pegar né? ah, devo ganhar uma, um, como é que é, um baú oculto e lá completamente no quadro do quebra-cabeça tá, vamos... ah tá, quando eu revelo alguma, o baúzinho, vamos pegar alguma coisa tá, mas tem mais peça ó oh, a árvore ah, quando eu termino uma figurinha eu posso pegar coisa, muito bem, Vamos... aqui também tem Aqui já foi? Volto que eu não quero invocar ninguém, Obedece. Pera aí, pera aí, já vamos, vamos voltar no diário. Temos aqui, coleta. Aí, opa, tem alguma coisa pra pegar aqui? Não? Tá. Nós temos mais uma conquista. Vamos, vamos catar. Primeiro vamos catar brinde. Uh, Planteu. Bom, o astrolábio tem ali um, um sinalzinho, né? uma exclamação. Então deve dar pra pegar. Temos mais giradas. Beleza, creusa. Vamos voltar aqui no diversos. Entre no jogo. Oh, é, é bom só para entrar no jogo. A gente já ganha alguma mulher seja lá o que seja. Onde diria o, o Flash, seja lá que você seja. Diálogo, diálogo merda. Seja lá o que for isso. Aí, rapaz. Agora eu quero ver. Eu acho que não lembro. Tem certeza que é aqui. Vou fazer um teste de um código aqui que eu vi na internet. Vamos ver se ele ainda está funcionando. Né? Só falta anotar, né? na minha vez é que pode não estar. Tá. MH8888. Confirma. Eu ganhei 20 bagulhetes. Tá bom, já é alguma coisa. Vamos ver se eu. Será que eu tenho mais algum código para botar? Deixa eu ver. Vamos tentar os outros números Vamos tentar MH Não, vou botar tudo maiúsculo pra não dar erro. Só para garantir MH7777 Olha ali! Não é que deu? Vamos ver o que eu consigo fazer agora Vamos botar Temos mais códigos Isso, né? Um codis Aí, vamos ganhando Vamos ganhando códigos e tudo mais Aí, não esqueçam, pessoal, esses códigos aqui A princípio são de, de janeiro De 2022 Olha ali, vamos ganhar diamante Rapaz, vamos ganhar diamante Beleza mais códigos sabe que isso é de graça pessoal vamos pegar vamos pegar aqui um monte de diamantezinho isso aqui deve ajudar um monte ao longo da jogatina Bom, mh code olha ali rapaz não é que tá fluindo botar thank you. Acho que é thank you que escreve. Peraí, vamos ver. Opa, tá, tá até que não é. Não é o. É um U. Aqui, thank you. Thank you. Ah, agora sim. Mais uns um espregaminhos aqui. Agora vou botar mais um que é o um no code. Beleza. Temos mais algum código? Vamos meter código. Vamos anotando aí, pessoal. Vamos pegando os códigozinhos. Esse aqui tem... Tem cara de ser código de Natal. code. Aí, mais diamantezinho. Vou botar aqui. J, M, V, F, U Errou! Ah, esse aqui já foi Achei que tava valendo ainda Vamos ver se tem mais algum pra gente colocar Vê se tem mais algum ativo, né? Tinha às vezes pega muito código Que já foi utilizado, porque deve ter uma quantidade máxima de utilização ah, já expirou. Bom, beleza. Esses foram os códigos que eu consegui fazer funcionar. Vamos voltar aqui para a nossa tela inicial. Vamos voltar aqui para a parte das campanhas. Só para mostrar a telinha do jogo. E espero realmente que vocês tenham curtido a jogatina, pessoal. Espero trazer futuramente mais códigos e mais jogatinas do Mythic Heroes. Tanto apareceu nas minhas propagandas que resolvi jogar. Espero que vocês estejam curtindo. Muito obrigado a atenção de vocês, pessoal. Não esqueça de se inscrever aqui no canal. Quem puder dar aquela força, eu agradeço mesmo. Muito obrigado e até a próxima.